Você pega um cabo de vassoura, deixa aí do lado. Uhum. E aí, depois você fica na posição Clown Samurai. Certo. E quando eu falar foi, você vai começar a caminhar, tentando ocupar todo o espaço possível, aí, o espaço que você está fazendo a aula. Só que certo. tem que prestar atenção no ritmo que eu vou dar aqui com o meu dedo. Se eu acelerar, caminhar mais rápido. Se eu diminuir, caminhar mais devagar, ok? Clown Samurai, caminhando pelo espaço. Caminha pelo espaço. Olha, o ritmo acelerou. Olha para mim. E olha que loucura. 7,6 bilhões de pessoas no universo e todas caminham na mesma direção, com os braços jogados. Ninguém usa o corpo direito. Agora nós vamos caminhar pelo espaço? Só que a gente vai começar a usar o nosso eixo e a gente vai trabalhar com torções e direções diferentes. Vocês trabalhando com o eixo de vocês. E eu quero que vocês usem os braços. Tá, pum, tá, pum. Agora nós vamos introduzir outra coisa importante. Dilatado. Vocês vão começar a fazer movimentos muito grandes a gente tem que assumir, a gente gosta de plateia, a gente gosta de ser aplaudido, então a gente tem que mostrar, e é bom, não é ruim.